E aí, clã Sheldon aqui, e hoje a gente está vindo com o Infernax. O Metroidvania é sensacional para PC. Vamos jogar um pouquinho, para mostrar qual é que é. É muito bom. E tá aí, ó, o jovem Duque Sheldon, cansado das violentas cruzadas, finalmente retorna para casa. Porém, Sheldon não sabia que no ano anterior algo havia sido levado da Terra Santa para sua terra natal. Um livro misterioso escrito por um homem insano cujo texto acredita se esconde um temível poder. E é aí que começa a aventura de Sheldon. É legal que as.. O que eu gosto é que a história é curta, sabe? É bem... Tem as animaçõezinhas. Mas se você olhar assim, presta bem atenção. A pixel art dele não é grandes coisas. A música caiu, caiu monster. A música não é grandes coisas. Então o que que é legal desse jogo? Bom, a dificuldade é legal. A dificuldade é excelente. É bem difícil mesmo. Lembra. a Castlevania. Já que é o Metroidvania? Né? Faz todo sentido. Mas o metroidvania é um metrô de muito bom, que você revisita a área, você consegue concluir o jogo sem necessariamente ter tudo né, você pode pular muita coisa, pra zerar. ele tem vários finais, mas o tchananã desse jogo é isso aqui ó, a gente tá vindo aqui ó, encontra o um cara, mate -me. aí você pode escolher o destino, ajudar ou destruir, vamos ajudá-lo. Não, por favor. Isso dói! Olha que coisa horrível. Parece um chefe do action Verde. Vamos bater nele. Né? É um chefe introdutório, né? Quase não dá, não dá dano, né? A gente tá tomando os acertos, viu? Conseguimos derrotá-lo. A verdade será um chefe, pelo importa. Tem que bater com acerto. E a gente fez a escolha. E essa escolha vai impactar todo o nosso jogo. Uhum. Você pode simplesmente passar o jogo inteiro sem tomar grandes decisões. Né? O primeiro save, né? O save você pode aprimorar seu, seu HP, sua força e sua mana. Vamos aprimorar o poder. Porque eu gosto que meu personagem seja bruto. E a gente pretende fazer um de hoje, só a primeira partezinha. Não vou fazer nenhuma dungeon. Tem várias dungeons. algumas opcionais outras não, mas aí é que tá graça. O que eu contei tem cinco finais diferentes nesse jogo, tem armas e personagens diferentes também que você vai destravando, desbloqueando, e esses finais não é um simples final com uma diferençazinha não, tem toda uma linha do tempo que se, que se altera, tem áreas novas dependendo do que você tá fazendo, inimigos novos, é uma, uma loucura, é uma loucura, então não pode mudar tanto, ó. os personagens têm jogabilidades diferentes, mudou é totalmente a forma de jogo, mas o personagem inicial tem esse escudinho que é um quebra galho incrível, mas ele não é, tão, não é muito forte, a gente já tá com domínio aí pra os inimigos, né, porque a gente já zerou algumas vezes aqui jogando Há dezenas de horas. Eu ainda não consegui todos os finais. Duke Sheldon, precisamos de sua ajuda nesta batalha. vendo? Ó, oh, tomamos um leve pancada, mas tudo bem. Bem-vindo ao lar, senhor. Abram os portões para o Duke Sheldon. Tem muitas side quests nesse jogo que determinam aí o o final, né? Deixa eu só mostrar para vocês rapidinho. Sempre assim aprender. Então, você tem o um mapa. As magias são sete. Poções são quatro. Aí tem todas as missões que você é, se comprometeu a fazer. E aqui o um negócio do herói são as opções de arma evoluída, a armadura evoluída. As habilidades, tem uma aqui uma, uma habilidade secreta, não sei o que que é. Ainda não peguei. Também o jogo tem noite e dia. Tá de noite então tá tudo fechado. Oh. Mas uma coisa é certa, este jogo, os portões protejam os portões. Esse jogo logo de cara te avisa que não é um jogo para crianças. Ele tem coisas nunca vistas em jogos. A violência é de menos, né? A gente já jogou Plasphemes aqui no canal, não deu nada. Não é nada chocante. Coitado, os cara cortou no meio. Já abusando na pancada. A gente gente, crendo. Vilarejos salvo. Meu padre, graças a Deus você não está são e salvo. Padre Henrique, o que está acontecendo aqui? Graças a você dar só vista segura por enquanto. É bom descansarmos pela manhã. Iremos à caça da fera, tá bom? Não, agora já chaveou o horário. Senhor Sheldon, você acordou. Encontramos o rastro do monstro. Siga-nos quando estiver pronto. Tá. É, tem algumas vendas que consegue comprar melhorias para o seu personagem, de armadura, arma, é, algumas magias, vida. Infelizmente a gente está sem dinheiro nenhum, então vamos com zero vidas mesmo. Quando você perde a sua vida, dá game over, mas se tiver mais de uma vida, você volta para a tela que você está quando é derrotado. Uma forma do jogo ficar fácil é você dar aquela grindar, né? você pode ficar indo e voltando na tela, para pegar recursos suficientes. Só vamos matando zumbis, olhos voadoras, é, piolhos, ela tem as caveiras também. Essa passou perto demais, muito obrigado! A gente não conseguiu salvar. A gente já está indo atrás do rastro do monstro, né? mas aqui já tem a primeira dungeon. As dungeons não necessariamente são... São... podem ser feitas em uma única ordem, não é necessário. Vamos salvar, porque se você não salva e morre, você volta pro último save. Então, sempre tem que estar tá salvando o jogo para não tomar aquele famoso desacerto. Eu falei que a música não é boa, mas a música tá é legalzinha. Né? Não é um negócio que vai ficar para sempre na mente. Né? Lembra a trilha sonora de Interlax? Que boa! Mas entretém. Tem umas pessoas empaladas, significa que estamos perto. Padrinho, rastreamos a criatura miserável até ser. Avante homens, para nosso. Por nosso companheiro morto. Diálogos curtos, diálogos curtos. na oh, Nada, né? Animações, as animações são bem legais, bem horríveis. Problema resolvido. Monstra, mate os monstros na cidadela. A cidadela ainda exala o fedor sepulcral da magia obscura. Gente, um selo, cada selo é uma dungeon que você tem que completar para entrar na cidadela. Nossos problemas começaram há um ano atrás e ninguém sabe sua origem, mas desde aquele dia isso esteve aqui. O selo mágico mantém a porta trancada. Eu já vi uma joia como está. Está é na fortaleza de Valeshire. antes de a condenarmos. Julius, por favor, dê a chave da torre ao Sr. Sheldon. Você luta bravamente, meu senhor, aqui está a chave que a sua fé o proteja em sua busca. Caso em algum momento sinta se sinta perdido, venha me procurar em busca de orientação, na Catedral de Darsol. Aí, já dá por Vamos mais um aprimoramento, vamos melhorar a nossa HP. Você tem que equilibrar um pouco as coisas, né? Mas se investir tudo em força também funciona. As preces suprimem a dor da batalha. Ah, é isso aí, Infernax, eu nem sei quanto tempo eu joguei. Eu acho que dá para mostrar a primeira dungeon, pelo menos um pouquinho. Cada vez que você conclui uma dungeon a maior parte das vezes você vai ganhar um poderzinho e já pode voltar lá na cidade comprar uma vida né com essa grana toda 144 moedas se eu não me engano o primeiro coração custa 150 de manhã os inimigos são menos violentos que os inimigos da noite como escudo resolve, serve para armadilhas também, tem áreas nesse jogo cheias de armadilhas. Olha, é um jogo muito bom, eu, eu confesso que eu não estava com planos para gravar vídeos até o lançamento da DLC de Cuphead ou que Song, e recentemente eu ia adiantar os meus vídeos para o lançamento aí do só tinha o Sanctuary 2. Vai ser lançado e parece ser excelente. Eu gostei muito quando o primeiro. Imagina o segundo agora. Como será incrível. O que eu vim fazer mesmo aqui? Ah, verdade. Comprar um coraçãozinho. Tô vendo que tem uma magia ali também. Vamos fazer uma side quest que vai fazer pender para o lado bom. Porque assim, o jogo vai te dar finais conforme você é bom ou ruim. Você pode ser muito bom ou muito ruim. Pode ser muito ruim mesmo muito ruim mesmo. Incrível. Senhor, o esqueleto profano assola a tumba de meu pai. imploro que ia destrua essa abominação. Vamos dizer que sim. Criatura Ronda a Tunda do meu pai, a leste, aqui rumo às docks. Uma coisa que eu aprendi com um amigo turco que fez gameplay desse jogo é que você não precisa fazer nenhuma side quest até, até o final, praticamente. Se você não se deixar tudo para o final, você pode ter um save bem guardado, neutro, e aí você toma todas as decisões para o bem e para o mal num único jogo. Eu não sei se é possível ter um backup disso. Tomara que sim. Vamos lá para a Dungeon. Eu vou mostrar aqui um exemplo que ilustra que é um Android Nosso personagem está incompleto, né? Por exemplo, para vir para cá, ó, não tem como. Tem que ter algo que quebra pedra. Tem é um lugar que você vai precisar de um negócio que te ah, joga para frente, ou pula mais alto. Aí vai É um jogo assim, visualmente. Eu achei visualmente simples. Isso é incrível como ele é divertido. Realmente surpreendente. Não estava esperando algo assim. Estava assistindo as streamings do Destino Inexorável lá na Twitch. Quando eu descobri este jogo. Quem tem o um Xbox Pass, ele está disponível no Xbox Pass. Mas também. Ele não é um jogo caro. Calma. Fala para ter calma, já pelo a cerca do fogo, a gente consegue se defender. Vamos. Vou mostrar a minha incrível estratégia. Uma animação custom aqui, ó. Vamos um frango verde, um frango atrás das paredes, frango de parede, tudo que eu precisava. Não toma dano nem nada, é um segredo aí jogo. Tô... Cara com o escudo Muito pesado, logo de cara. Aí você pegou a chave, certo? Pegamos a chave, colocamos um pouquinho de XP. O que, é que eu faço nessas.. Como eu tenho jogado isso aqui? Jogado da seguinte forma. A gente conseguiu a chave, mas se a gente morrer, pastor, duas... a gente tá com uma vida agora. Se morrer, é... você meio que perde a chave. Você tem que refazer toda a dano até onde a gente chegou. É uma tragédia. Se não me engano, pode cair aqui. Ah, Eu sei. Então eu. eu oh, tomando! Tem essas animações que são bem legais. Para qualquer morte você tem uma animação de Steam. Bem, bem, bem feitinho, né? Isso é bem feitinho. Caiu na lava, na água também já era. Vou salvar o jogo. Independente de salvar ou não, sempre que passa num save você reabastece Tudo menos as poções, não reabastece a poção ah. O grudado Olha isso As cavelinhas são inimigos meio burros Então ela não atira para baixo Mas não se lula que haverá inimigos que atiram é, para cima e para baixo Até onde você quer que pulam. Agora então, a gente ficou um pouquinho mais agressivo e deu certo no menino do machado. Mais pra frente você consegue uma habilidade incrível, porque você consegue refletir os machados. Divertidíssimo. Eu vou, ao invés de pegar a habilidade, vou direto pro chefe. ideal é explorar bem a dungeon, pegar tudo que é necessário. Isso a gente vai fazer de uma maneira burra, propositalmente. Aqui ó, pegar um inimigo um pouco mais complicado, bate em e em cima, ó, é pesado. Ó. Primeiro chefe tem sempre uma animação. Oh. Oi, credo. Todo inimigo tem um ponto fraco. Nesse aqui, o caso ele tem. exatamente isso, o 7 solta o foguinho, solta os olhinhos e também Ele se materializa bom Isso é difícil mesmo, porque esse personagem está fraco. As Dungeons podem ser revisitadas, se que quiser. Perfeito, derrotado o chefe, só que a gente não pegou o poder dessa benda. Castelo purificado. Não ganha uma boa XP quando você derrota o chefe. E a gente quebra o primeiro cero lá naquela porta. fazer um aprimoramento de força e é isso aí pessoal a gente vai encerrar o vídeo por aqui as press suprimenadora da batalha bem legal infernax um jogo bem completo totalmente inesperado né essa eu não vivendo e é isso aí, se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá um nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. É, deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar respondendo, se, se, né, se a gente conseguir. E Fica assim, até o próximo vídeo, e amizade.